Palhaçaria terapêutica! Você vai aprender como utilizar a arte, o autoconhecimento e colocar tudo isso em prática através de videoaulas que eu separei especialmente para você. Você vai saber a origem da palavra palhaço, de onde surgiu essa figura, vai entender por que o palhaço usa nariz vermelho e mais. Tudo isso com certificado. E não é só isso, você também vai aprender conteúdo sobre psicanálise, psicologia, psicodrama e tem mais! Tudo isso para você assistir aonde e quando quiser, com acesso total e limitado durante um ano. Mas ó, essa promoção que a gente tem para você é por tempo limitado. Então assiste todos os vídeos que eu coloquei aqui, leia todas as informações dessa lamp page e vem para a escola construindo seu clã, que eu tenho certeza que você, assim como mais de 20 mil alunos aqui da escola, vai ficar doidão para continuar trabalhando com a gente. Meu nome é Rafael de Moura, eu sou artista, formado em programação neurolinguística e bacharelando em psicologia. Um beijo e o palhaço que habita em mim, saúde o palhaço e a palhaça que habita em você.